Hoje foi um dia particularmente feliz, pela primeira vez, num sonho, dentro de um sonho, eu chamei por Cristo Jesus. Nós somos cristãos quando estamos acordados e quando estamos a dormir, e quando estamos a sonhar, ainda somos cristãos, mas ter a consciência, ter aquele, aquele sentimento de chamar por Cristo dentro do sonho é algo extraordinário, nunca me tinha acontecido.